Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Balbúrdia, que é o podcast do Gabinete 24. Eu sou o Fábio Félix e a gente hoje está sem a Gisele, que geralmente apresenta o nosso podcast. E a gente vai falar sobre um tema muito importante para esse mês de novembro, que é o racismo institucional no Brasil. Nós, aqui no Gabinete 24, temos tido várias iniciativas em relação a esse tema. Inclusive, abrimos o nosso Novembro Negro com uma roda de candomblé aqui na Câmara Legislativa do DF. E hoje a gente está recebendo pessoas muito especiais aqui no Gabinete 24 para a gravação desse episódio do podcast. Estamos aqui com a Dani Sanches, que é militante negra de religiões de matriz africana. Tudo bom, Dani? Olá, boa tarde a todo mundo. E também é aqui no Gabinete 24. Sim. Foi do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Foi de tanta coisa. <risos> Muitos movimentos. Estamos muito felizes de receber aqui o juiz Fábio Francisco, que tem uma história muito forte. É aqui da Associação dos Magistrados do Distrito Federal. Tudo bom, doutor Fábio? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Bem-vindo. Obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Eu queria começar falando de alguns casos recentes que demonstram bem o um racismo institucional no nosso país. Há alguns dias. A cantora Ludmilla, que é famosa aí no funk, venceu o prêmio Multishow como melhor cantora do ano. Enquanto caminhava receber o palco, no palco para receber o troféu, alguém da plateia gritou ofensas racistas. A chamou de macaca, né? algo explícito no meio de um prêmio público. Nessa semana, a gente está gravando esse episódio. É, em novembro, teve o caso da modelo Sabrina de Paiva, que sofreu racismo no programa Fazenda. Né? E a gente viu que depois vazou o áudio, todo mundo pode ver o que aconteceu. Né? Então, a questão do racismo, muitas vezes negada no Brasil, né? eu acho que é um debate que a gente tem feito muito em alguns espaços, assim como na escola, é, na universidade, as pessoas acabam é, negando a existência do racismo. Então, acho que o primeiro passo é o reconhecimento do racismo, e não só do ponto de vista das condutas individuais. Quer comentar um pouquinho isso, Dani? É... Na verdade, o que a gente tem vivido são é um processo histórico, né, que nunca se perdeu no Brasil, mas que ultimamente ele tem ganhado força na percepção das pessoas, que as pessoas estão se entendem como sendo acima da lei, né, e que eles têm o direito, né, a gente, o pensamento da, da, da senhora, né, do senhor de engenho, ele volta à tona, né, e se coloca presente a partir do momento que você tem a primeira cantora, né, de todas as edições do Prêmio Multishow, né, é a primeira vez que uma cantora negra premiada, então isso é muito forte, né, e, e a gente sabe que nossa música, né, a cultura brasileira ele traz essa essa essa característica do povo preto, né, tem várias cantoras, vários cantores negros e negras que fazem parte, mas é a primeira vez na história do Prêmio Multishow que se ganha é, um prêmio uma cantora negra premiada. Né? Quando você tem, é, mesmo no processo, depois de 10 anos de cota, você ainda tem na UNB, é, no, nos banheiros, escrito fora seus cotistas, fora seus macacos, a gente consegue perceber qual é a dimensão do racismo né? e como isso interfere diretamente. Então, assim, a abolição da escravatura aconteceu há quase, 300, há quase 133 anos, mas ainda a gente vive nesse processo de escravização a partir de um emprego do subemprego, mesmo em cargos é, de serviço público, o negro não consegue chegar a uma chefia. Então, você tem vários processos, por, e por isso que a gente trata na perspectiva do racismo institucional, porque está para além do indivíduo, né? como a própria, o próprio Estado trabalha na prevenção né? e na, em ações antirracistas. Então, é bem complicado. Não, com certeza. E, doutor Fábio? Como é que é para você, sendo um juiz de direito, o sistema de justiça, especialmente o judiciário, ele parece muito distante das pessoas, né? E, e a gente tem a impressão que a representatividade negra é baixíssima no judiciário. E um juiz negro, e mais do que um juiz negro, liderando a associação de magistrados do Distrito Federal. Como é que você enxerga essa situação do racismo no Brasil? É uma questão muito peculiar, né? O sistema de justiça se voltar a discutir o racismo. É, nós vamos ter o sistema de justiça sendo chamado para lidar com o racismo no primeiro momento, para cuidar de crimes de injúria racial e crimes de racismo, é, isso há um pouco mais de 30 anos, mas a gente percebe que ainda precisamos muito reler e reconstruir esse tipo de situação, sobretudo no momento atual, onde a gente começa a discutir mais sobre o assunto, a ver mais a, a necessidade de, de uma intervenção do judiciário. Agora é, preciso também ver a composição desse judiciário, dessa magistratura. Né? Por não termos juízes eleitos, por juízes serem concursados, o conceito de representatividade ele tem uma outra perspectiva no, âmbito da, da, no caso da magistratura. Porque o fato de é, a representatividade estar ligada ao fato do ocupante do cargo público ser eleito acabou que deixou a magistratura fora, né? alheia a isso. Mas a gente percebe hoje nos debates modernos sobre democracia, sobre legitimidade da decisão judicial, sobretudo, o quanto que essa decisão judicial há de ser respaldada numa legitimação democrática. E a legitimação democrática passa pela raça. E, sobretudo, num país como o nosso, onde 54% da população se autodeclara negra. E aí a gente não tem como prestar uma jurisdição e produzir decisões democráticas, decisões judiciais, que são a, a, as últimas razões para, para as soluções dos conflitos, de forma é, que não corresponda a esta representatividade da população brasileira. Porque nós somos hoje apenas 1,6 juízes pretos e 15% de juízes pardos. A magistratura brasileira ainda é formada pelo homem branco, hetero católico, casado e pai, conforme o censo do Conselho Nacional de Justiça. Então, a, a, a, a mudança nesta instituição e ela é chamada a refletir sobre racismo institucional, né, porque ela hoje não tem mais nem como é, esconder a ausência normalizada por séculos e séculos, é, é, um, é um passo importante para a gente reconstruir um modelo judiciário voltado para o aspecto democrático. E aí a gente começou esse debate, há três anos a gente faz o um Encontro Nacional dos Juízes Negros, né, um divisor de água nesse, nesse processo, porque, pela primeira vez, a magistratura se depara muito fortemente né, com a questão racial, com as discussões raciais, com as relações raciais dentro do contexto da magistratura. Né? Como é que a magistratura vê internamente isso? Né? Porque a gente entendeu que era preciso um processo interno de identidade, de plural, pluralismo dentro da magistratura, para depois a gente ter mais ferramentas para poder fazer com que a atividade dessa instituição seja efetiva no combate ao racismo. E aí não teve como nós nos depararmos com essa questão do, da instituição. Né? De uma reflexão profunda sobre o, o perfil da instituição, a magistratura, né? A gente percebe aí que os números, quanto ao sistema de justiça, por exemplo, em matéria racial, eles são muito, muito graves. Né? Você tem um percentual de homens pretos condenados acima da média da população, inclusive cima da, do percentual da população que se declara negra, né? a gente tem hoje então, 71%, a média nacional do encaixaramento é voltado para os pretos, a gente tem condenações, é, sobretudo a, a lei de drogas, que é uma lei racialmente estruturada, né? Nós hoje a gente, a gente a gente quando conta a história da lei de vadiagem dos anos 40, quando a gente conta a história de Nina Rodrigues que trabalhou muito intensamente para a aprovação de um código penal para os negros, porque entendia que os negros eram mentalmente inferiores e que a raça por, por, por inteiro era inferior e que precisava da proteção do sistema penal. As pessoas se assustam, mas hoje a gente tem uma lei que está aí produzindo um, um racismo é, estrutural e institucional violentíssimo, que é a lei de drogas. O né? encarceramento, um a partir da lei de drogas, ele é racialmente recortado. E a gente tem coisas muito mais hoje, mais específicas, que são estudos e pesquisas, por exemplo, de sentenças em matéria de tráfico de drogas, que revelam que os negros são condenados com quantidade de droga muito mais inferior àquela que leva a absorção do homem branco. Então, hoje você tem estudos, agora recentes, 5 mil sentenças, comparando esse, esse, esse paralelo. né? e a gente tem outras coisas a gente tem o castramento da mulher negra dentro de uma perspectiva de também do porte de drogas para para o interior do presídio sem que nós analisemos a estrutura onde essa mulher se encontra de, de, de, de coação mesmo para levar essa droga para dentro do presídio e a gente é, tem a própria atuação do judiciário no combate ao racismo né o, a, o, a, é ainda muito superficial o entendimento talvez sobre o que é racismo no Brasil é, hoje a gente pensa no âmbito do judiciário que o racismo ele é uma estrutura Ideolo é, estrutura não, ele é um comportamento ideologicamente Voltado para uma discriminação explícita E verbal Mas o racismo tem outras facetas Muito profundas né Hoje a gente até ultrapassa as questões institucionais Estruturais E como a gente vê no processo educacional A própria negação do racismo é racismo né? As escolas hoje Elas é, é, não tratam Da história Brasil-África Brasil né? Não trata da história do, da própria escravidão a escravidão dizimou 5 milhões de escravos nas terras brasileiras e a gente, estou dizendo que não devemos dar importância ao holocausto, não. Mas isso é um holocausto. Isso é um, um genocídio é, danado. Massivo, né? E não é um genocídio que ficou há 133 anos atrás, mas é um genocídio atual. Né? O mapa da violência mostra que os jovens negros são os mais atingidos por homicídios. Né? 43% dos homicídios brasileiros são de jovens negros. O mapa da pobreza, da, da desigualdade que está sendo divulgado essa semana revela um abismo social terrível e no contexto desse abismo social a população negra é a mais afetada. Então, o país é racista. O sistema de justiça é racista. Então, a gente precisa começar a pensar isso. E a gente está avançando. a gente já... Antes, nós tínhamos o dia da consciência negra com muita dificuldade. Muitas, muitas inclusive, atividades voltadas para só ser protocolar nesse aspecto. Hoje, a gente já tem um novembro negro, já temos, nas escolas do DEF por exemplo, Santa Maria, nós temos uma escola, a 310, que promove 365 dias de consciência negra. Né? O sistema de justiça hoje já está voltado para... Eh, nós temos tribunais no Brasil hoje, dois tribunais brasileiros hoje já têm nas suas estruturas os comitês de raça. Raça e gênero, muitas vezes, o né? TRT da 4ª região tem. Nosso tribunal, deve ter está trabalhando com a questão para a formação do comitê de raça, porque... É, 7.500 servidores sem contar os terceirizados nós temos uma população negra diminutíssima no DF, em no quadro de servidores no quadro de juízes a gente tem 2,3% de juízes pretos de uma de uma magistratura que hoje está beirando 400 juízes nativa né? então a gente começa a pelo menos demonstrar a existência desses recortes desses números e, e aí a gente tem que buscar algumas mudanças. Nós estamos fazendo, as associações hoje, eu faço parte da, da Mages, mas nós somos 33 associações filiadas à MB, dessas 33, oito delas estiveram presentes, apoiando e realizando o Encontro Nacional dos Juízes Negros, além da Nacional, a Namatra, que é uma nacional também, esteve conosco, e a Jufe. o associativismo dos juízes hoje não não, não passa sem essa questão racial. Só uma, uma dúvida: que você falou que são 400 magistrados hoje no Distrito Federal? 400 juízes. 400 juízes. E desses juízes, é, mais 8 ou 9 seriam juízes negros? É, são 2,3% que se declararam juízes pretos. Pretos. E aí nós temos mais 23% que se declararam pardos. Pardos. Ah, é. Então a gente tem um quantitativo: é, não, no, na média nacional, a gente está no meio termo ali, entre 26% de juízes. Estamos acima da média nacional. A média nacional é 18%. É, é, é, aí tem alguns estados brasileiros que o número despenca. Né? Nós temos Estados Brasileiros que tem 5% de negros, incluindo pardos e pretos. É, tem estados brasileiros que você tem dois juízes pretos. Dois. Né? Então ainda tem muito para mudar essa magistratura. As cotas nas universidades, sobretudo para os cursos de direito, elas, claro que provável que mudarão essa realidade mas o concurso, ele é, nós temos 10 anos de cota então nós temos 5 anos de gente formada na faculdade de direito, mas a preparação para o concurso da magistratura ele é um pouco mais demorada então agora que nós vamos começar a observar uma pequena, mas é pequena mudança na, na magistratura que, que, que passou também a adotar o critério de cotas para, para a própria magistratura, hoje o TJDFT e os tribunais do país todo tem 20% das cotas reservadas aos negros. Mas não é uma, um sistema conforme os outros concursos. Por quê? Porque o nosso concurso ele tem várias fases. As nossas cotas são para, as para a primeira fase. Então, depois disso, o candidato tem que seguir o padrão de nota mínima. E aí não tem diferenciação. Né? E, por incrível que pareça, os candidatos que conseguem entrar no, sistema, entrar no concurso na primeira fase, pelo sistema de cotas, tem, em São Paulo, por exemplo, nós tivemos um concurso que a candidata foi cotista na primeira fase ela conseguiu a razão das cotas e terminou o concurso em primeiro lugar a, concorrendo a segunda terceira e quarta fase de igual condição com os demais e terminou em primeiro lugar então é uma questão de oportunidade é uma questão de oportunidade abriu uma primeira porta abriu uma primeira porta e essa questão da representatividade, da oportunidade, da ocupação dos espaços é uma questão central hoje para os movimentos sociais, né, Dani? Porque é, a gente sente hoje, por exemplo, que o fato de eu ser um LGBT e ser deputado, distrital, tem um significado muito forte na casa, né? A gente ocupa aqui o gabinete 24, o fato de ser negro também tem uma subrepresentação muito grande no poder legislativo né, da população negra, e eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar o tempo inteiro, a gente ressalta muito né, as nossas eh, companheiras Laura, Carolina e Talíria por serem mulheres negras na Câmara Federal. Hoje elas tiraram uma foto até com a Benedita da Silva, né, dizendo que como é a, só a presença delas é, move as estruturas ali. Como é que você enxerga a questão da representatividade? É algo central hoje na luta do movimento negro? Existe... Ou dos movimentos negros? Eu, para além de ser algo que central, ele é algo que faz, que constrói identidade né? Eu ontem a gente fazendo uma atividade com o pessoal, né? E a primeira pergunta que eu faço é quantos professores negros você teve na sua infância? Né? Qual é o seu retrato dentro da escola assim? O que, que te motiva a permanecer dentro daquele espaço? Eu lembro que eu tive na minha desde do do, do pré-escolar até a universidade e contando com pós-graduação, eu tive três professores negros. Então, como é que você se vê? Então, essa representatividade, quando você tem, por exemplo, uma Benedita da Silva, que foi a primeira vereadora negra né, do Rio de Janeiro, é, ocupar esse espaço, quando você tem Marielle Franco que foi a terceira a ocupar uma cadeira né, dentro da estrutura do Rio de Janeiro, você percebe que, de alguma forma, isso movimenta as estruturas e faz com que crianças sonhem com a possibilidade de estar de ocupar esses espaços, né? Eu sempre, eu sempre comento que quando a gente vai fazer uma análise mesmo da televisão, da mídia, o que é que se, que se coloca, né? Quem são os negros na novela, né? Ou é o jovem ou é o traficante, o tocador de pagode, o jogador de futebol, como se não existisse outras possibilidades. Quando é parlamentar, o parlamentar corrupto, né? E as mulheres sempre são representadas como garota de programa, né? Trabalhadoras domésticas, sem nenhum demérito a nenhuma dessas atividades, mas você não vê um médico, né? Você não vê um advogado, né, que não seja corrupto. Você sempre você vai estar ligada a numa perspectiva da criminalização. Né, da criminalização dessas pessoas ou colocar em situações de emprego, subempregos ou de emprego sujos. né? O, o gari, né? A pessoa que trabalha com águas é, lá no, no esgoto, se não tem essa perspectiva mesmo de mostrar essa representação. Então, quando você tem qualquer representação como a, como a Áurea, como Talíria, como você aqui no Distrito Federal, né? como, como o doutor Fábio também, que eu sei que é uma referência, que todo mundo do movimento negro, de certa forma, né, conversa. E, aí, e a gente sabe quem são os pretos, porque são tão poucos que a gente consegue identificar, você consegue levar para o menino lá de Santa Maria, da Ceilândia, de Planaltina, novas possibilidades. Assim, você pode ser é, jogador de futebol, mas você também pode ser engenheiro, você pode ser é, tocador de pagode, mas você também pode ser médico, você pode ser advogado. É construir novas perspectivas. Né? E a televisão brasileira também não traz essa percepção de que você pode ir para além. Né? A gente, até pouco tempo, você... Tinha pouquíssimas representações. A novela de mais sucesso que teve no Brasil, Escravizar, a escrava era branca, né? que casou com um homem branco também. Mas, assim, qual é essa representação? Né? Por que, para dar certo, tem que ser uma pessoa branca? E aí, quando você traz essa representação, você fala para os meninos e para as meninas: olha, você pode ir além. Né? Você, você está na Ceilândia, você mora no Sol Nascente, mas isso daqui. É, você pode transformar a sua realidade. E a gente sabe que as, as oportunidades não são as mesmas. Né? O, a qualidade de ensino da Ceilândia e do plano piloto, mesmo sendo de escola pública, ela é diferente. A quantidade de professores que chegam, professores de qualidade dentro desses ambientes, ela é diferente. Né? E a quantidade de professores negros e negras também que, que chegam na escola também é diferente. Mesmo com o processo de cotas, a gente teve um boom na área de humanas mas áreas de medicina, né, de saúde, engenharias, a quantidade de negros ainda é um número insignificante né, dentro do, do, do processo, do número de pessoas que ingressam nas universidades e dos que permanecem. Porque está na, na universidade pública hoje, ainda que seja pública, para a pessoa negra ela é muito difícil. Fazer medicina, por exemplo, você não pode trabalhar, você todo o dia todo. E, às vezes, aquela pessoa é a fonte de renda da família. Né? Ou é a pessoa que contribui para que a família continue é, subsistindo ali dentro da perspectiva. Então, assim, é muito difícil você estar, mesmo sendo bolsista, cotista, permanecer dentro desse espaço. Né? Se você pega, por exemplo, o número de, de, de suicídios é, da UNB hoje, é um número grande. Né? E se você faz, quem são essas pessoas que se suicidaram dentro desse espaço? São jovens negros periféricos que não conseguem sustentar a universidade como um sistema racial mesmo, assim que te impulsiona... Você você sempre tem que provar que você é melhor, porque você, teoricamente, às vezes nem entrou por cota, mas você entrou por cota. Né, na cabeça de todo mundo, ver um, uma pessoa negra na universidade, já o lê como cotista, né, independente se é ou não. Então, você tem essa, essa percepção. Então, assim tentar desconstruir isso na sociedade que fala, que acredita num processo de miscigenação, né e de, de meritocracia ela é, é um processo difícil é né? um processo doloroso explicar para uma criança que ela não precisa tomar mente um que boa para ficar clara que a pele dela não é um problema sabe então assim e a representação nos próprios brinquedos em tudo né quando você começa a fazer isso é começar a empoderar as mulheres assim você pode ser a mulher maravilha você pode ser né você pode é, ser a pequena seria você pode ser o que você quiser né porque essa representação ela sempre foi embranquecida no padrão europeu e a gente tem buscado dentro dos movimentos sociais essa conquista né se a gente pega hoje a CDF a gente tem dois parlamentares negros né aqui é, e tem uma parlamentar que fica ali no, entre indígena e negra, que, e também que não se reconhece né, nesse espaço e que não constrói política pública. E, nesses primeiros dez anos né, dessa estrutura, dessa casa, né, daqui nesse local, a gente tem, tem, tem vários ritos aqui, né, de é, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, é, Santa Missa, o culto. Mas, em dez anos, é a primeira vez que tem uma roda de candomblé nesse espaço. né? Então, assim, você demoniza, né? você não consegue construir essa representatividade interreligiosa e interracial nessa perspectiva, e você simplesmente nega a existência, nega a política pública. né? A própria lei complementar que fala sobre regularização dos terreiros, por que ela não incluía das igrejas, templos religiosos, por que ela não incluía terreiro? a gente tem que entender qual é essa leitura, racial. Quando a gente fala de racismo institucional, a gente está falando isso. Quando a gente fala de representatividade, é isso. Existe a lei que teoricamente ela é posta para todos, mas de que forma ela chega para o branco e de que forma que ela chega para o, para o negro? Né? De que qual é, a, qual é o patamar dessa legislação? Porque teoricamente a legislação de templos religiosos abarcaria todo mundo, né? Mas por que que, a, que o Candomblé é um umbanda não entra nessa perspectiva? Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso. Né? Qual é a lei que chega e de que forma que ela chega, pensando nessa perspectiva da representatividade. Porque, às vezes, precisa estar lá. Né? Que a gente vai ter um, um conselho de igualdade racial que ela vai, ele vai ter recurso para executar a política pública. Né? Vai ter recurso para fazer edital, vai ter recurso para alguma coisa. Vai ter recurso. Né? Mas a primeira que é vetada, por mais que exista dentro da estrutura, você primeiro corte que tem primeiro a gente vai ter que aqui contingenciar recurso vamos na igualdade racial contingenciar igualdade racial contingencia mulheres e aí quando você é mulher negra periférica você vai se colocando em situação de mais vulnerabilidade né então, a representatividade é falar, olha, eu estive aqui, agora eu estou aqui. Eu sempre falo isso para os meninos e meninas que a gente vai fazer atividade. tipo, Não existe nada impossível. né? As, as coisas para o preto sempre vão ser mais difíceis, porque a gente vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar de menino, chegar em casa, fazer janta, começar a escrever TCC uma hora da manhã, dormir quatro para acordar sete da manhã para ir trabalhar, pegar ônibus. Enfim, mas o, o corre é o cotidiano, cotidiano. Assim. Você não vai conseguir transformar a sua realidade só a partir da política pública. Eu acho que esse movimento de organização tá, tem trazido esse movimento assim, de representatividade da galera falar, velho, eu nunca sofri racismo. Não tem um preto nessa, nessa cidade que fale. Pode não ter sofrido diretamente. Você vai perceber as vulnerabilidades, o processo né, de racismo, quando você chegar lá na frente e falar, Pô, mas na escola não... Não me deu tanta atenção. né? O professor não fazia isso. O professor não passava a mão no meu cabelo. né? Quando eu tinha que cortar o cabelo de todo mundo por causa de piolho, o meu primeiro cabelo que era cortado era o meu. E, assim, e isso é naturalizado na comunidade, porque é pelo bem comum, né? o bem de todos. Então, a representatividade é isso. Trazer seus cabelos black, seus corpos. Se a gente for pegar aqui na Câmara Legislativa, quantas pessoas negras têm se... trabalhando? Assim, não vou falar de parlamentar. Estou falando trabalhando que não seja empresa terceirizada. Eu acho que tem um aqui, outro ali, mas se juntar todo mundo, de todos os cargos, inclusive de servidores, né, a gente não, não vai chegar a um contingente de 100 pessoas. Assim, se chegar a 100 pessoas de cargos, né, de assessorias técnicas, enfim, a gente não chega sem 100 pessoas. Agora, junta todo mundo da, da, da limpeza, né, do, do, das copeiras, os serviços, né, é, De serviços gerais. Eu tenho certeza que mais que o dobro será de pessoas negras então é essa representatividade que a gente está falando né de corpos negros ocuparem espaços que não seja né na perspectiva da necropolítica do do extermínio né não seja um corpo estendido no chão mas ocupar enquanto corpo vivo né dentro da perspectiva da política isso é importante quando você fala da, das religiões a gente toma um cuidado legislativo muito grande porque você vai tratar de regularização de templos religiosos, a gente sempre tem que se esforçar para colocar explicitamente os terreiros e quais são as religiões de matriz africana que tem que ser contempladas, porque senão eles vão fazer uma interpretação. Quem vai interpretar essa legislação depois não é o mesmo legislador. Então pode ser o gestor que vai colocar em prática aquela lei. Então essa preocupação é muito grande. Por isso que esse conceito de racismo institucional ele é, ele é importante, né? porque ele tira dos indivíduos especificamente a, a responsabilidade e coloca para as instituições, especialmente para o Estado. O Estado tem que se preocupar. Eu já tive uma discussão nessa casa sobre regularização de templos religiosos que eu falava que era importante contemplar uma emenda para contemplar especificamente as religiões de matriz africana. E os deputados me explicaram na ocasião de que não precisava, porque já contemplava todos os templos religiosos de forma genérica. E é justamente esse debate que a gente faz. Não contempla, porque se não tiver explicitamente no texto da lei, os gestores que vão fazer a aplicação daquela lei e até os juízes que vão julgar posteriormente, os promotores e promotoras que vão fazer o julgamento, o Tribunal de Contas pode entender né, que aquilo não está contemplado. E até o gestor negro da igualdade racial do governo fica com medo de fazer a execução, por exemplo, a regularização de um terreiro, porque o Tribunal de Contas pode entender que ele não cumpriu a legislação, porque a legislação falava em templos e não em terreiros, porque é, se você não deixa explicitado no texto da lei. Então, a, a, o conceito do racismo institucional ele pega né, várias, várias questões importantes. A representatividade eu costumo dizer sempre, ela é importante com conteúdo, porque você pode ter uma pessoa negra e isso é, já, é, já é um passo, porque como você falou cria a, a identidade as pessoas se veem né, representadas naquele processo, mas a representatividade com conteúdo ela é muito mais potente porque a pessoa também defende né, uma, uma pauta, né, uma agenda então quando ela fala de racismo quando ela coloca esse debate na mesa né? e, e, e propõe que, essa, que essas questões sejam discutidas. Eu acho que também é uma, uma questão importante. E, doutor Fábio, a gente falava um pouco dessa diferença, diferença da representatividade em relação ao poder legislativo, porque você tem um apelo que é popular. Você vai dizer olha, para as pessoas, votem em mim porque eu sou LGBT, porque eu sou mulher, porque eu sou negro. E a gente tem tido uma onda na sociedade de de um segmento da sociedade, que não é todo mundo. Né? Tem um segmento que, inclusive, quer silenciar totalmente isso, mas tem uma onda de ampliar a representatividade. Mas a gente conversou um pouco aqui, e você falou um pouco na primeira fala, que no judiciário é um pouco diferente pelo modelo de concurso. Né? Então, eu acho que talvez a resistência seja maior. Né? E também um outro elemento é que é, o impacto que tem, a identificação que o judiciário faz é, do povo negro né, com, a, com a violência, e que muitas vezes o juiz por não não ter não ser negro né ou por ter poucos juízes negros né e a instituição não ter passado tanto por esse processo pedagógico de discussão da questão racial como isso impacta também na, nas deliberações nas sentenças no andamento dos processos judiciais como é que você enxerga isso ah, com certeza Repositividade é uma coisa algo extremamente revolucionário né não só o seu ponto de vista da empatia da transformação do efeito pedagógico, mas sobre o efeito da ação mesmo. E é claro que quando a gente percebe uma instituição que ela tem uma determinada composição, uma determinada linha de ação, um determinado desconhecimento sobre um processo social, é claro que ela vai agir de maneira, talvez, unilateral. Então, quando a gente fala do judiciário, e aí a dificuldade é bem maior, né, porque o parlamentar tem que dar contas aos seus eleitores, nós temos que dar conta para a sociedade como um todo. E uma sociedade que ela é complexa, é plural. Né? Esse judiciário tem que olhar para essa sociedade como um todo. E é evidente que eu não estou a defender que os juízes brancos julgam de maneira ruim, pior do que seria um juiz negro. Mas é evidente que a instituição como um todo, quando ela é plural, o seu produto, o seu trabalho é muito mais é, qualitativo, um trabalho mais efetivo. Então, a nossa discussão e luta pela busca de representatividade no judiciário é porque a gente sabe, por exemplo, que se eu tenho uma instituição onde tem um determinado perfil de pessoas, ela é limitada. A instituição é limitada. Ela, se eu tiver hoje uma instituição só formada por homens brancos para discutir os problemas do Brasil, provavelmente esses homens brancos não vão dar conta dessa discussão. Não por eles, mas porque é natural. Então, quanto mais plural é essa instituição de juízes é, negros, juízes indígenas, mulheres... Juízes idosos, juízes novos, enfim, de todas as partes do país, mas nós teremos uma resposta judicial legitimada, uma resposta judicial mais efetiva. Recentemente eu vi uma decisão de um colega que discutiu misoginia contra um blog, que o objeto era um blog. E aí a gente percebe o quanto que é a vivência, o quanto que é a discussão interna da magistratura se qualificou depois que a gente introduziu o aspecto do gênero. Depois que nós constituímos um país inteiro, o CNJ institucionalizou a questão de gênero. Como que os juízes são tocados a trabalhar de maneira mais sensível a essas questões? Da mesma forma, a questão racial. E nós precisamos urgentemente disso. O judiciário hoje não tem como se eximir da responsabilidade de tratar do genocídio contra a juventude negra, de tratar de questões de racismo institucional em outras instituições, de tratar de, do sistema criminal nosso, não tem como a gente se eximir disso. O legislador está lá para poder também construir leis mais plurais, mais democráticas, mas o juiz também é aplicador dessa lei e, mais do que nunca, ele tem que dar certeza jurídica sobre essa lei. Então, nós precisamos nos debruçar sobre essas questões. E eu penso que nós estaremos mais preparados em debruçarmos quanto isso quando nós fizermos o dever de casa, quando a gente fizer o dever interno ali, que é olhar para a própria instituição e nos reconfigurar. Aí nós vamos conseguir dar uma resposta... Mais condizente com a sociedade. Porque hoje é, eu, eu defendo sempre, né, o canal de comunicação mais franco, mais sincero, mais magistratura com a sociedade é pensar a sociedade a partir do que ela é. Não adianta o judiciário querer uma forma de diálogo com a sociedade, e ele precisa disso. Foi-se o tempo em que os juízes ficavam dentro dos seus gabinetes e que isso era o modelo ideal, foi-se o tempo. O juiz hoje, ele precisa... Eu costumo dizer o seguinte, talvez hoje a última coisa que o juiz deve fazer ou se preocupar é dar sentença. Eu acho que mais do que isso, é um juiz que vai preocupar-se com o modelo preventivo, que é o juiz que vai inserir na sociedade, dialogar com a sociedade, e vai trazer um dispositivo porque o modelo nosso faliu. Nós estamos com 110 milhões de processos no judiciário hoje. Nós temos um processo para cada habitante. E se considerarmos que o processo tem duas partes, nós temos um processo para cada pessoa no país. E, e, e não deu certo? Nós estamos aí com gente esperando a resposta do judiciário há 40 anos. Né? no judiciário do DF nós ainda temos ainda uma estrutura inigualável e que a gente já consegue dar uma resposta um pouco mais rápida mas o modelo processual sentença, etc, faliu hoje o modelo é do diálogo só que é um diálogo que tem que levar em consideração a identidade da sociedade a pluralidade da sociedade, a realidade da sociedade e os juízes precisam disso esse agente público hoje ele ele mudou o perfil, o juiz do século 21 é um outro juiz, o juiz que é a Constituição de 88 desenhou ele tem que estar lá no artigo 3 tem que estar é, comprometido com a reconstrução da sociedade brasileira. E aí nós vamos é, repensar racismo, gênero, é, questão de idoso, deficiente. Então a gente vai ter que pensar nessas coisas hoje para além de, de uma sentença. É Muito legal. Gente, a gente está caminhando para o fim, a gente está na nossa reta final aqui já das considerações, por conta do tempo também. E eu só queria que a Dani comentasse um pouco um tema que a gente tem discutido aqui no gabinete, que é o orçamento. Né? A disputa das políticas sociais, da representatividade, também está no orçamento público, né? o fundo público, porque a gente tem que disputar para onde esse orçamento vai ser direcionado. E hoje nós não temos um orçamento carimbado ali para a igualdade racial. Você está no Conselho do Negro hoje. Esse é um desafio do DF? Você fala assim, bem objetivamente. sim é... A gente, estudando o PPA, não existe hoje nenhuma rubrica ou alguma indicação, um, algum indicativo que fale sobre a questão né, da política de igualdade racial. Acabou que é super importante a perspectiva dos direitos humanos, mas colocou tudo dentro dos direitos humanos, né? E aí você dentro dessa perspectiva de direitos humanos você executa aquilo que você quer, né? E a partir da perspectiva e do olhar que você quer pode ser o melhor é, gestor do mundo, mas se você não tem orçamento qual a ação efetiva que você faz? a gente precisa pensar a partir disso, né? Então, assim, inclusive que é um movimento, né? Que que tem sido levantado pela pelo movimento negro, né? Pelas organizações que discutem as questões, a criação de um fundo específico que não possa ser vetado, né? Ou que não possa ser contingenciado, assim como são os recursos que estão voltados para a secretaria, né? Uma uma secretaria de igualdade racial que possa de fato trabalhar a execução da política pública com, com orçamento. Porque você fala, ah, vamos fazer a formação dos agentes de segurança pública, que até pouco tempo atrás colocava na, na ficha policial né, é, perfil padrão. Quem é esse padrão? Quando a gente olhar, eram pessoas negras. Então, assim, a gente tinha esse desenho. Então, fazer a formação dessas, dessas pessoas, a gente não faz só com pessoas voluntárias. O Estado precisa fazer um investimento para que, no curso de formações da polícia, por exemplo, do que está tendo agora, da polícia militar, qual foi a discussão sobre... Racismo que foi feito, né? E apresentar isso publicamente, né? Trazer né? os agentes de saúde também, trabalhar na perspectiva do quesito raça-cor, né? Trabalhar na perspectiva do da anemia foi forma, que a gente sabe que é, que é grave e que, as pessoas, que a gente tem pessoas técnicas ainda que não conseguem fazer essa identificação. Então, quando a gente está falando de, de prevenção e de enfrentamento ao racismo, é falar que, na saúde, a gente precisa ter é, orçamento destinado para a questão do enfrentamento ao racismo, né, questões específicas, na educação, na, na, na segurança pública, em todos os aspectos. Então, fala, está escrito... É necessário, assim, não dá para gente colocar tudo no bolo dos direitos humanos, né? E achar que a gente vai resolver o problema, né? Não dá para você falar que racismo é bullying, porque colocou tudo na conta, na conta do bullying a gente não discute mais, não discute mais a perspectiva racial, né? Porque não existe racismo no Brasil, né? Então esse discurso ainda já está falido e a gente precisa, é, de forma prática. Colocar isso dentro do PPA, colocar isso nas emendas parlamentares, né? que, que, que os parlamentares têm a sensibilidade de falar: olha, no meu gabinete vai ter tantos por cento voltado só para a igualdade racial. Né? Ou próprio cota dentro do gabinete. Né? A gente está trabalhando na perspectiva. Quem são os profissionais que você traz? A gente está falando, quando a gente fala de orçamento, na prática é isso: é você dar condições de existência e dar condições de trabalho para essas pessoas que estão aí formadas com a mesma qualificação que muitas outras, mas que não tem a mesma oportunidade ou que são cortados por uma questão de fato racial. Então, ter orçamento é ter a possibilidade de se desconstruir o racismo e trabalhar numa perspectiva antirracista. E o orçamento é a peça fundamental da distribuição do recurso público. Né? Então, O orçamento ele vai ser a demonstração das prioridades do Estado. E, quando o orçamento invisibiliza a questão racial, ele invisibiliza... É, ele faz o que a história já fez, que é uma transição totalmente injusta do processo da abolição da escravatura, da suposta abolição da escravatura, para esse modelo social que a gente tem vivido. Né? Viveu no século XX e tem vivido no século XXI. Então a invisibilidade acho que é o, o, pior dos, o pior dos problemas. Queria agradecer vocês por essa conversa, esse bate-papo, também todo mundo que está acompanhando a gente aí pelas plataformas digitais. Muito obrigado, doutor Fábio, pela disposição de estar aqui. E boa tarde para você. Obrigado, uhum. boa tarde a todos também. Obrigado, Dani, pela presença. J estamos juntos aí sempre né? nos movimentos, nas ações. Estamos juntos em novembro, né, está bombando e vamos, vamos firme trazer. Valeu demais. E a gente está encerrando mais um Balbúrdia, que é o um podcast do Gabinete 24. O podcast está disponível para você em todas as plataformas aí, como SoundCloud, Spotify, entre outras. E também vai estar tá disponível no YouTube, que agora a gente está colocando para as pessoas acessarem também o nosso programa.